Fala aí galera, começando mais um make-off aqui Vou postar esse aqui no canal, que esse aqui é especial, hein Olha aí pra vocês quem é que veio aqui fazer um trampo aqui no nosso estúdio Tô rodando muito Vou lá mostrar pra vocês, a gente fez um funkzinho pra fazer um de golzinho Vai ficar maneiraço melhor de São Paulo. Brotou no estúdio, primeiramente, né Vai, tentar, aí, tá ligado pai, irmão. Olha quem brotou. Segundamente, o que gente do Cara, isso Sim. A gente vai fazer um videozinho aqui pro Reels dela, vai ficar maneiraço. E também ó, pai, tá aí, ó, o pai dele aí balando. <risos> é isso. Vou deixar aqui a câmera aqui fazendo uns make-off muito louco. Pra vocês acompanham tudo aí. você, você canta também? Você joga bola? Sim. Qual é a sua cara. posição? É atacante. Atacante faz gol? Muito, ah, muito. muito mais que o pai, uau. Ele bora perto do oh. menino. Tá entrevistando você ela, Ana. O que você tá fazendo? Aí? Eu tô fazendo de frente com a Ana. Ah, tá. <risos> Aí, ah, ó, é. você aprendeu de novidade mesmo? Eu já aprendi a deixar meu cabelo mais definido, viu? Aí. Batendo um papo que a gente aprende. Eu também aprendi na TV. A gente nem sabia disso, nem sabia que isso existia. E você Mas nunca, um você nunca apareceu nas telinhas. Você já apareceu nas telinhas? Só apareço fazendo vergonha. Pulando, batendo André Marques. Mas só isso que eu faço. Agora você vai aparecer no canal do Izão Aí, Olha linda, é. olha como é que eu tô bonita. Olha o cabelo. Aí. Eu não vou aparecer. É, assim, é assim que é um o Make off do Isão, é do Izão, mas eu que vou fazer o um make-off do Izão. Make, off, é do make off, off do make off. Make off do make é. off. É. Fala Isão pra nós. Você fez aqui esse trabalho top. Pô, natalha, Fiquei lisonjeado, e... entendeu? O foi na alta. Foi uma coisa assim, uma experiência <risos> diferente. Boom, do nada. E vamos que vamos aí, a eu vitória vi, é, vi, é certa, hein? Que... A legal. Sim. A vitória, ó... A galera tudo tá perguntando, pô, caraca, que toque, que toque que ele fez isso, Foi toque, foi maravilhoso. Rapaziada, é, tá vindo um vídeo novo aí, vídeo novo pro Reels. Novidade, musiquinha pra colar na mente dos outros e todo mundo ir lá no dedinho lá, ó. E votar na cara aí. Isso aí. Tá? É. O legal pro Reels é que ele dá essa, esse vídeo. Dá ó. Olha só que coisa, a gente gosta. Eu aí já... Olha a minha unha. Tá crescendo, olha. Tá vendo? Essa sombrinha que tá aqui, ó, é a minha unha. Grande. Sério, é Eu não sei o fazer, de Aí eu vou ficar aqui banguando, né, só. Poisão, Pois é, bota essa parte aqui só pra eles verem a minha beleza. Bota uma música de fundo. Vai começar passar. E agora, adivinha a minha beleza. Tá dando a Eu não sei, Faz um negócio rapidão, passa a mão, sobe e muda a roupa. mais tipo. só, vai. De novo. Então, mas aí, pra gente fazer um passo você tem que gravar essa fotografia e fazer. Pensa em algo que você vai. Não, vamos fazendo então por partes. Em a de gravar uma coreografia. eu vou montar você dança, dança, dança, dança, entendeu? Pode pegar mais, pode? Pode, aí você vai fazer do jeito que você quiser. Deixa eu ver aqui. Cara, olha a expressão. Cara, cara, sorrinho, tá? olha, olha o... Pode... Faz assim, ó, com esse assim também, sorrindo, tá? De maneira essa E aí, filho? Vamos pode tirar Uhum. Nossa, faz assim, aí na hora, que só essa parada. parte do refrão, que ela fez o mesmo refrão, ah. nessa parte eu vou fazer um, um outro efeito. Vou tentar fazer, o é ela que for fazendo é assim. gente... Som, gente... som gente... da Joy, que som que gente... da Joy. Ó gente... o oh, pai, ó oh, o pai, ó oh, oh, a camisa do pai, de oh. Mas tem que usar, meu. Brava! Eu uso, pô. Tem três. Bota uma palavra, vai e pega outra. E quem, e quem <risos> fez esse desenho maneirão <risos> aí? O pessoal da House. O pessoal da House. Top! Mas você comeu hambúrguer hoje? Você minha mãe essa mãe Amanhã eu vou fechar o hambúrguer. O hambúrguer? Ela tá igual a mim, o né? um hambúrguer. Hambúrguer? Se você mostrar um hambúrguer, que você quer? Ah, eu quero amor do lado... Do, do Lau. Já, okay. comeu um ah, já comeu um hambúrguer Black? já comeu um hambúrguer Black? Hambúrguer Black? Lá no um Lau um tem. Cara, tem. é uma delícia o hambúrguer Black. Hambúrguer Black e aquele ah, vermelhão. Sim, Isso, nossa, um, é uma delícia aquele hambúrguer, gente. Depois eu vou te, mo vou te mostrar nossa. aqui o nossa. do Lau. Tem um excesso de bacon no corpo. Faz <risos> o comercial pro Lau, <risos> fala pro Lau. Não, o lanche do Lau é maravilhoso. É? É, é maravilhoso. Alquimistas lanches, falei. É Alquimista lanche, que é lá. Alquimistas. Entra aí no Insta. Santa Cruz. É Santa Cruz. Não, Mas ele da entrega, da... entrega, entrega a volta redonda tá, vai. Tá Como, Como é que é a música? Para, olha, analisa e senta, senta, senta, <risos> senta, senta. <risos> Mais ou menos isso daí. Acho. Não, aí eu peguei. Senta, eu senta, falei senta, que me senta. Bem cedinho. Ela no Fernanda, minha mãe não é com música. Eu falei: senta, senta, senta. É senta, porta, pois senta. A tá. minha mãe, como assim? Eu falei: do jeito que eu tô te falando. Para, olha. A minha sobrinha não conhece a música, não. Aí eu botei pra tocar. Ela falou: tia, não é isso. É para, olha, analisa é e depois é senta. Eu falei: ai, desculpa aí, reordem do negócio. Porque <risos> ele tá, é, não senta. Ai, não, não, não, não. Ah, as Bom, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro Continuem seguindo o canal Continuem compartilhando, mandando pra galera Dando aquela força O canal tá vindo Pesadíssimo, projeto Tons Music Tem muita galera pra vir Tem Joy tem... Ai, oh. ah, claro. gente, tem muita gente, cara. Tem Lampreia tem, tem Sobrinho, tem... Tem, gente que tem... a, a, a Kais Nussi, tem... <risos> Deixa eu ver mais quem Tem a Pache, tem a, a, a Pache, tem um... Gente, é muita gente pra participar do programa Cara, falei pra galera se inscrever no canal legal, sim. Gente, se inscreve no canal desse canal. Isão Ângelo. Se inscreve no canal do Isão Ângelo lá, beleza, gente? Porque lá só tem conteúdo fera. Beijo pra vocês, vamos tomar água aí. Bebe, bebe, bebe água, hein? Bebe água, rapaziadinha. Bebe. bebe água. Mano, se eu te mandar um áudio de WhatsApp, você consegue montar um funkzinho pra mim aí, cara? Fala, mano, bom é que a hora que eu chegar do trampo, eu jogo lá no, no notebook lá e faço pra você. O nome dela é Karen Silva, ela é do time Bra. Começou lá no chuveiro e não der vai ser sei, igual. Ela é de volta redonda e o seu voto é importante. A Azul cantando ginga, olha só que interessante. O nome dela é Karen Silva, ela é do time Brown. Começou lá no chuveiro e não der vai ser sei, igual. Ela é de volta redonda e o seu voto é importante. A Azul cantando ginga, olha só que interessante. Vote muito, vote certo enquanto o time cantar. Grave bem o nome dela e não pare de votar. Do time Bra, Karen Silva. O time Vral, cara Silva, ganhando o seu voto, a vitória é garantida. Do time Vral, cara Silva, time Vral, cara em Silva, ganhando o seu voto, a vitória é garantida. O time Vral, cara em Silva, o time Vral, cara em Silva, ganhando o seu voto, a vitória é garantida. Do time Vral, cara Silva, time Vral, cara Silva, ganhando o seu voto, a vitória é garantida.